Então, fala galera do Craft C! Fala galera do Craft C! Ah, estamos aqui para começar uma série de The Last of Us Remastered. Que tá a capa do games, ali okay. é a versão para PlayStation 4. Estou voltando com uma facecam. Eu vou tentar voltar com a facecam, né? Porque esse, pra esse jogo aqui principalmente. E aí, é. Bom, vamos começar aqui a nossa série de The Last of Us Eu deixei uma votaçãozinha pra vocês durante uma semana Vocês votaram e The Last of Us ganhou Então, vamos começar A questão é, eu vou deixar o jogo uh, Com o um áudio Em Texto em português, legendas em português e o diálogo vou colocar em inglês Não porque eu não gosto da dublagem é, mas é porque este português aqui... Tá, é porque eu não, gosto, eu não gostei muito da dublagem também. É que, tipo, a dublagem brasileira desse game é muito boa. É realmente muito boa. E se fosse o português do Brasil, eu até deixaria. Mas é o português de Portugal. Eu não gostei muito da dublagem de português de Portugal. Então, eu vou trocar para inglês. Ok? Então, bora jogar de em inglês. Eu já tinha... Eu já joguei esse jogo várias vezes, ok? meu jogo preferido. Já tem... Já platinei esse jogo pra, praticamente. Só falta eu zerar no modo hard no modo mais difícil que tem aí o Platinum Games. Então eu sei o roteiro inteiro do game de, de trás para frente, se quiser. É. E, então eu obviamente não vou ser surpreendido com as cenas, mas eu também não vou fazer nenhuma reação fake. Se acontecer uma cena que por acaso eu não me lembre e acontecer ali na hora eu vou. Eita! Então é isso. Eu já vocês vão ver, vão perceber que tem o continue aqui do 20 anos depois Porque o que acontece? Ontem eu gravei esse games Cheguei até uma parte bem no comecinho do game Eu só cheguei até o caminho explodir E percebi que não tava gravando Porque eu sou um gênio, eu esqueci de colocar gravar Mas agora vamos lá, o controle está verde Significa que vamos jogar com o Joel então, Geralmente é isso E eu vou colocar um novo jogo uh, Normal então, provavelmente esse vídeo vocês vão estar tá vendo, provavelmente esse vídeo aqui vai sair, eu vou, não provavelmente, eu tenho certeza, que eu vou gravar esse vídeo aqui e mais os próximos que vão sair durante a semana, ok? Então até sexta já está gravado, então qualquer dica que vocês me derem nesse vídeo, só... nesse vídeo ou nos próximos só vai ser aplicada, caso eu queira aplicar, nos da próxima semana, ok? E vamos prestar atenção na cena. Tommy, um, listen to me. He is the contractor... He is the contractor, okay? I can't lose this job. I... I understand. But let's talk about this, okay? So we'll talk about it in the morning. Mm. All, right. All right, good night. Hey. Scoot. Sunday at work, huh? you still doing up. It's late. Crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Please know right now I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday. You kept complaining about your broken watch, so I figured you know. You like it? I mean, this is. It's nice, but.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 I need to to daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to you, dad, now. There's something. Uncle Tommy? Hello. E tomamos E tomamos o controle da Sara. Sara, filha de Joel. Ó, oh, okay. vamos olhar o telefoninho. Telefone pifou. Eu disse que eu lembro o roteiro, né? Então, você as falas. <risos> Primeira cena ali, eu levei todas as falas em português. Bora lá. Cartão de aniversário dele. O bolas. Eu vou ter que ler em português de Portugal, né? É. Ah, querido papai, vamos ver. Você nunca está presente? Eu as músicas que eu gosto, eu os filmes que eu curto. Mas pelo menos assim consegue ser o melhor pai de todos os anos. Como que consegue fazer isso? Feliz aniversário papai. Beijo Sarah! Sara! Olha a cidade que vai explodir daqui a pouco Então temos aqui o controle de Sarah Miller Filha de Joel Miller Em pleno Dad? 2013 Sozinha em casa de noite não tem nenhum relógio, na é verdade. Eu nunca reparei nisso. Eu nunca procurei um relógio na, na casa, pra ver que horas são. Bora pegar o Natal. Bora pegar o jornal. Era isso que eu queria falar. 26 de setembro. 26 de setembro de 2013. Então já vendo até o dia e o mês. O mês já dava pra descobrir lá embaixo, porque no calendário tem é, setembro. Mas não dava pra descobrir o dia. O dia é só aqui. 26. Pico nas urgências dos hospitais da área, aumento de 300% devido à infecção misteriosa. A FDA amplia a lista de colheitas contaminadas, antecipando-se enormes retiradas do mercado. Polícia, policial, Uma mulher louca mata marido e outras três pessoas. O rush. moto louca, acelera no meu vídeo. Às vezes eu vou ficar olhando pra, pra facecam porque eu tô olhando se não vai parar de gravar do nada. Peraí? Teve elisão, Teve elisão ligada. a infecção agressão, todos aqui agora, há um Oh, meu Dad? O que está acontecendo? Polícia. Deve me aqui na cadeira. Assim não vai dar a minha cara. Tem um Playstation 3 de boas. Relógio, relógio, era isso que eu queria. São. São 12h15 da manhã. Então a infecção começou dia 26 de setembro de 2013, às 12h15 da manhã. 26 de setembro, será que aquele jornal era das 12h15 da manhã? Não, deve ser 27 de setembro isso. Não, 26, porque eu já tinha um caso de infecção no jornal. Eu seu telefone. Bora lá. Aqui eu queria dar de ver que era setembro. Ah, 12h15. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que dava pra ver o horário no. no, no coisa. Mas eu acertei, 12h15 da manhã. Bom, eu sei olhar a hora em relógio ponteiro. Hoje eu chego em tarde. Em tarde? Hoje eu chego em casa tarde. Eu pode encomendar comida, vamos nos ver amanhã. Pai. Tá. O meu ali tá balançando. Se quiser ver que alguém posso por ali. Eu não tô preocupado porque eu já sei que é o Joel, né? Opa, e aí, paizão? Como é que você tá? Abre aí. Aí você está. Sarah, você tá ok? Sim. Alguém aqui?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 lá, O Tominho chegou. You I just of Later. Hey, How you holding up, honey? Okay. Você ouve o telefone? Nós estamos no Texas. Não no, no radio. Yeah, we're doing great. The newsman não shut up. Ele disse: que eu vou? Ele no getting into Travis County. We need to get the hell out. We'll take eu I swear, They say how many are dead? Probably a lot. We found this one family all on mangled inside their Tommy. house. Right. I'm sorry. Jesus Christ, how did this happen? They got no clue. But we ain't the only town. First, they were saying it's just the south. Now they're going on about the east coast, the west coast. Holy hell. That's Lewis's farm. I hope that some bitch made it out. We're sure, he did. Were we sick? No, <laughs> of course not. How do you know? They said it's just uh, people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. We're fine, trust me. All right. Let's see what they need. You think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joe. So do we. But we have room. Hey. Keep hey, driving, stop. Tommy. Stop. I'm what I'm Someone else will come along. You should have helped him. Their mother had the same damn idea. We could, just backtrack and. Hey, what the fuck, man? Let's go! Holy oh, shit. <laughs> Tommy. Tommy! Holy shit! <laughs> what the fuck just happened? What the fuck just happened? Did you see that? Yes, I saw it. God damn. Turn here, turn here. No, no, no, no. Come on, people, move! Quem está correndo? Eu estou tentando. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não controlar o Joel, o Joel Então o Michel tá com a melhor arma do game, sem zoeira, porque né? com qualquer arma você tem que dar uns 300 tiros com o tijolo é três porradas, já era. Nossa, estamos estou minha mão ali. Bora lá, entramos no controle do Joe. Tá aí, Tommy. Oh, Eita, repetira o grito aí. Olha lá o carro. Oh, oh, oh, oh, Tommy. Look, ok, por que o Tommy tem que ficar na frente? Tommy. Bora, Tommy. Keep looking at me, baby. tá, gente. Eu tenho a hitbox. Wilhelm scream. This way. Vai, vai, vai, vai, Tommy, vai. Vai, vai. Roubar lixo. Aí. foi Tá bem? Ai, tá é com um vai. kill gigante aqui. I'm almost there, baby. Go, Tommy. Go, Tommy. Go, Tommy. Keep Go, Tommy. Come on. Go! Move it! <laughs> Get to the highway. What? <coughs> Go! You got Sarah. I cannot run him. Uncle Tommy? I will meet you there. Hurry! <laughs> Daddy, we can't leave him. <laughs> <No>. <laughs> Nossa, a parte tá da muita agonia, velho. Os bichos indo atrás de mim. Ai, a sombra dele ali. Nossa, tá me dando muita agonia, velho. Vou aproveitar a assim. Hey, we need help! Stop, please. It's, it's my daughter. I think her leg's broken. Stop right there! Okay. We're not s sick. We've got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Eddie, what about Uncle Tom? We need you to safety and go back him, Okay. So, there's a little girl. Of... Yes, sir. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need. Please don't. Oh no. Sarah. Move your hands, baby. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby, stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby. I know. <laughs> Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me. Come on. Come <laughs> on. human the number of confirmed deaths has passed 200 the governor has called a state of emergency hundreds and hundreds of bodies liding the streets panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed with the bureaucrats out of power we can finally take the necessary steps los angeles is now the latest city to be placed under martial law all residents are required to report to their designated foreign riots have continued for a third consecutive day and winter rations are at an all-time low Group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. You can still rise in with us. Not in Remember, when you're lost in darkness, Look for the light. irão 2033